E aí, beleza? É o seguinte, vou passar um solinho aqui pra você agora, tá? O solo da música é como um sonho, já é Sobrinho, foi um pedido aí do Wagner, já tem dois meses atrás aí, desculpa a demora, <risos> mas é porque eu passei um tempinho sem gravar nada pro YouTube, beleza? Mas então agora eu vou passar pra você, vou tocar aqui junto com o playback, tá? Vou tentar driblar um pouco aí o YouTube aí, ver se ele desmonetiza nós. desmonetiza, mas eu vou soltar aqui o som, e aí você escuta bem aí, depois eu vou ensinar já aqui ele detalhado, né? Então vamos lá. Ok? Então é isso aí. Esse é o solo, tá? É um solo bem simples, é pequenininho, né? Então eu vou deixar a tablatura embaixo, tá? Se você não é inscrito se inscreve, compartilha com seus amigos e tá? tal, naquele grupo do WhatsApp legal que você tem aí. E aí você faz o seguinte aqui, então. A gente vai começar aqui na, na corda Ré, né? Ok? É importante o vibrato estar tá em dia aí, tá? Pra deixar o som um pouquinho melhorzinho aí. Depois a gente vai pegar aqui um bend, né? A gente vem um bendzinho aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui, senão fica difícil de enxergar, né? Então vai lá. Vai, o bend vai sair aqui na casa 16? Não, 16 não. 15, 18. É 18. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso mesmo, 18. Ok? Aqui fica difícil de, de tocar só com o dedo, né? E fica difícil visualizar porque as casas são muito juntinhas. Mas pela tablatura dá pra ver bem aí, tá? Então a gente vai fazer o bend... Pestanazinha aqui depois. Ok? Agora pra você não dizer, ah, ele tocou junto com o playback, ficou bonito, porque a guitarra tava escondida, né? Então agora vai sem, tá? Então vai ser assim. Ok? Então é isso aí, é um vídeo bem rápido, né? É um saldozinho bem simples, mas dá para você pegar bem aí, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.